Fala campeão, tudo bem? Aqui é o Ricardo Recosca e nós estamos numa sequência de 12 vídeos falando de 12 coisas que fazem você perder tempo e esse já é o nosso décimo vídeo. Se você caiu nesse vídeo aqui e não viu nenhum dos outros, aproveita, na descrição deste vídeo tem o link para todos os vídeos anteriores para você poder assistir e se desenvolver mais por completo. O assunto do nosso décimo vídeo hoje é a gente se comparar com os outros. Opa, mas como assim? Comparar com os outros faz eu perder tempo? Claro que sim, porque é improdutivo, não vai te agregar em nada e simplesmente faz você se sentir inferior. Quantas vidas você já viu de pessoas famosas que você acompanha no YouTube, na TV, nas novelas ou em qualquer canal que você esteja presente vendo alguma coisa sobre pessoas? Você já parou para pensar que a vida delas pode ser maravilhosa? Na fachada. Mas. Na verdade, ela pode estar totalmente corroída por dentro. Quantas vezes você já se surpreendeu em ver uma pessoa que você considera de alto sucesso, reconhecido internacionalmente, ter uma overdose, se matar ou simplesmente entrar num estado de depressão profundo? Por quê? É aquele assunto que a gente falou no nosso último vídeo, a gente mascara às vezes como a gente realmente está. Então de que maneira que eu posso parar de me comparar com os outros? Simplesmente é, parando de se comparar com os outros. Você só precisa ser melhor do que uma pessoa na sua vida. Você sabe quem? Você. Você precisa ser melhor do que você ontem. Então a sua versão de hoje tem que ser algo melhorado de ontem. Você precisa se desenvolver. Você precisa aprender coisas novas. Você precisa aprender a contribuir. Você precisa trazer coisas novas para o seu dia a dia. E aí a pergunta vem é, quando foi a última vez... Que você fez algo novo pela primeira vez? Eu repito, quando foi a última vez que você fez algo novo pela primeira vez? A mudança, ela é parte da nossa vida, eu já falei isso em um dos vídeos anteriores. Quando a gente começa a entender que a comparação é comigo mesmo, você com você mesmo, a gente entende que a gente pode gerar um crescimento e se desenvolver muito melhor. Por quê? Quais são as habilidades que a gente pode usar e se desenvolver melhor e que forças que eu tenho hoje para eu poder me desenvolver? Tem um artigo meu, no meu site, que eu escrevi justamente sobre uma análise de forças pessoal. É chamado de SWOT, né? Análise de forças muito usado no marketing, muito usado para avaliar é, empresas e competidores, lançamento de produtos para ver pontos fortes, fracos, ameaças, oportunidades. E eu apliquei isso para a vida pessoal. De que maneira você pode fazer essa análise de forças? de ameaças ou pontos a serem trabalhados, com as suas fraquezas e as oportunidades. Então, de que maneira que a gente pode focar nesses quatro itens para se desenvolver cada vez mais? Eu deixei a descrição para esse artigo aqui no link, hoje eu não vou deixar nenhum PDF, você pode clicar ali e dar uma lida e fazer o passo a passo para se desenvolver também. De uma outra forma, o que acaba acontecendo quando a gente vai se entendendo? Todos nós temos forças únicas, você está aqui hoje apenas porque você tem qualidade suficiente para apresentar algo totalmente novo, algo diferente das outras pessoas. Entenda que as pessoas são seres únicos e você não é diferente, eu não sou diferente e a gente pode se desenvolver cada vez mais. A pergunta é... Como que eu faço esse meu lado único aparecer para eu poder contribuir e desenvolver cada vez mais? A minha pergunta chave é, depois que eu entender quais são os pontos que eu posso evoluir, eu vou começar a me comparar comigo mesmo. É você parar de negociar com a mediocridade, é você não aceitar mais ser mais ou menos, é você querer ser melhor a cada dia, é você entrar num estado de desenvolvimento. E aí você começa a trabalhar a sua mente que tem que estar muito fortalecida. E você vai crescendo cada vez mais através disso. Então como exercício, eu recomendo para você, clica no link abaixo, entra no nosso artigo, estuda ele um pouquinho mais. Se quiser baixar, você consegue baixar ele também. Se você gostou desse vídeo, dá um like ali embaixo, curta ele, divulgue para os seus amigos. E eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço!